E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar as regiões do tipo 3. E o que é esse tipo de região? É o conjunto de todos os pontos x, y e z, tais que x e z pertencem a certo domínio que eu vou chamar de D3, e y está entre duas superfícies que são funções de x e z. Então, uma função h1 de xz vai ser menor ou igual a y. Que é menor ou igual a uma segunda função h2 de xz e, e, claro, por se tratar de um conjunto, eu acabo fechando essas chaves. E agora vamos ver que algumas regiões que já olhamos podem ser do tipo 1, do tipo 2 e também do tipo 3. Por exemplo, olhe para essa esfera. Qual vai ser o domínio dela? O domínio é um conjunto de x e z, correto? Isso significa que ele vai estar no plano xz ou seja, na nossa esfera, o domínio está mais ou menos aqui no plano xz. Eu posso até pintar aqui essa região e o limite inferior, que é a função h1. Onde vai estar? É a parte de trás da esfera, essa aqui que eu estou pintando. E a parte superior, que é a função h2, é a parte da frente da esfera, essa aqui que eu estou pintando. Eu posso até redesenhar essa esfera aqui para ficar mais fácil de ver. E, para isso, eu coloco aqui o eixo de coordenadas e o nosso domínio, vai estar aqui, mais ou menos assim, e o limite superior, que é a função h e eu posso até pintar aqui para ficar melhor de ver, vai estar aqui nessa direção, e o limite inferior, que é a função h eu coloco aqui na parte de trás e posso pintar aqui também para ficar mais fácil de ver. O que eu quero dizer é que o y vai variar entre essas duas regiões, e você pode utilizar a mesma ideia com esse cilindro aqui. E claro, a esfera é uma região do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. E todo cilindro também pode ser definido como uma região do tipo 3. Isso porque ele vai ter uma região que é o domínio, que nesse caso é um retângulo no plano xz. Esse aqui que eu estou pintando, o limite inferior vai ser essa região aqui que está apontada nessa direção, e o limite superior vai ser essa região apontada nessa direção. E, pela mesma lógica, essas duas figuras aqui também são regiões do tipo 3, correto? De fato. Essa aqui tem uma parte aqui na frente, que é a região superior, e tem uma parte inferior, que é essa aqui que eu estou pintando. Agora, essa aqui até tem um domínio, que é essa região aqui, que está entre o limite inferior, que é essa parte, a metade de trás. E tem um limite superior em y, que é essa região aqui, mas ela não é uma região do tipo 3. E por quê? Se nós rotacionarmos essa figura desse jeito, você vai ver que ela não é uma região do tipo 3. Isso porque, dessa forma, o y não pode ser expresso como duas superfícies que são funções de x e z. Você teria que cortar essa região em duas regiões do tipo 3. Mas a figura toda não é região do tipo 3.